Vamos para mais uma viagem. O nosso destino hoje é a Chapada dos Viadeiros. E o meu companheiro nessa viagem é o meu irmão, o Guto. Chegamos aqui no Parque Nacional Chapada dos Viadeiros. O estacionamento custa 15 reais e agora a gente vai aqui pegar as informações sobre as diversas cachoeiras que tem aqui. Olha aqui o que aguarda os visitantes da Chapada dos Viadeiros. Pronto, depois de passar pela recepção a gente escolhe qual trilha vai percorrer. Deixe isso anotadinho lá para eles saberem quem está onde. Eu escolhi uma trilha que tem seis quilômetros de de volta. As outras têm nove e outra tem 11 quilômetros. E a gente vai se localizando por essas setinhas aqui com essas diferentes cores. Olha, tem a amarela e a vermelha. Eu vou para Corredeiras. Tenho 3 quilômetros pela frente. Tô aqui com chapéu, água. E com essa canga aqui que eu tô usando pra me cobrir, porque o sol, gente. Olha isso aqui. Meu irmão não veio. Ficou dormindo. Já conhece. Vim sozinha. Numa boa, tranquilo. O parque é bastante frequentado, apesar que eu não encontrei ninguém nessa trilha até agora. Mas tudo bem. Tô me sentindo segura. E nem um bicho também, né? Porque tem bicho. Quando você escolhe a sua trilha, você vê pela distância, mas também tem o grau de dificuldade, o grau de inclinação. Olha essa, é cheia de escada, assim, de pedra. E descer tá fácil. Ai, quero ver pra subir. Eu não sei se vocês lembram, mas o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sofreu com um grande incêndio que queimou mais de 20% da área do parque, que então era de 60 mil hectares. O incêndio demorou mais de 15 dias para ser controlado, óbvio, muito prejuízo, mas o parque ganhou uma área ainda maior. Mais de 200 mil hectares agora tem o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Muita coisa para preservar a fauna e a flora aqui do Cerrado Brasileiro. Olha, essa aqui é uma vegetação típica do Cerrado, que a gente fala dos, dos galhos retorcidos, desse caule, né? Mas olha aqui, que beleza, tá vivinha da Silva. Diferente essa plantinha. Olha que bonitinha. Diferente, né? O que será? E olha aqui. Lembra que a gente falou que essa área toda aqui da Chapada é especial? por causa da camada de quartzo que tem por baixo dessa terra toda aqui, ó. a gente acha assim, andando aí pela trilha, a gente vai achando pedaços de quartzo pelo chão. Vou levar de recordação? Vamos, né? São seis quilômetros, mais ou menos, ida e volta. Uma hora para ir, uma horinha para curtir lá a água, claro, depois desse calorzão todo aqui e desse trampo de andar, e mais uma hora para voltar. E aí, pela minha aparência, você acha que eu sou trilheira ou não sou trilheira? Não, né? Toda aqui com a canga, me cobrindo por causa do sol, esse chapéu, óculos. <risos> ah, mas qualquer paixão me diverte, meu amigo. Eu quero mais reconhecer, é não é não? Você também não gosta? Então vamos nessa. Opa, chegamos aqui numa pontezinha. Devemos estar perto. Olha o barulhinho. Chegamos. O gelado agora, hein? E vai. Vamos nessa, Vim para Chapada. Ó oh, gente, o acesso ao parque é só até o meio-dia. Eu tô saindo agora, são três da tarde mais ou menos. Olha aqui, essa aqui é a lista das pessoas que vieram hoje. 178, a maioria de São Paulo. 69 pessoas de vários estados do Brasil e também, olha, Israel, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Olha esse lance de OVNIs, ETs, é muito forte por aqui mesmo, como vocês podem perceber, né? Conversei com várias pessoas e há muitos relatos de quem viu aqui na região um OVNI ou até algum ser estranho. Descobri, inclusive, que eles têm um local onde se reúnem, porque, segundo eles, ali é mais fácil, ou maior, vamos dizer, a chance de se ver um OVNI. Pena que para mim vai ficar para a próxima vez. melhor pastel da Chapada dos Viadeiros e é claro que nós vamos experimentar. Andiamo mangiare! Esse aqui é o um pastel então de piqui, queijo e frango. Piqui, uma fruta típica do Cerrado Brasileiro, aqui da região, Goiás. Eu, como sou do quadrado, como dizem é lá, quadradão. Brasília, né, é do quadrado, é o pessoal do quadrado, é. também sou chegada num piquezinho. É dona Socorro? Maranhense? e Que veio parar aqui em Alto Paraíso? Ah, foi espiritual mesmo. É mesmo? Foi. Como assim? Ué, apareceu uma pessoa lá em Brasília, tinha um brechó, aquele senhor que eu nunca vi, falou assim, você conhece Alto Paraíso? Eu digo, não, eu não, fui, eu não era nem aposentada na época. Então eu conheço, então eu coloco pelo menos um pé lá. Eu digo, oh, meu Deus. E aí? Que... Aí eu vim, gostei, veio, veio com tudo. comprei, tô morando. E tô dando, tá dando tudo certo. É. Que bom. E aqui é que é bom. O que que é o bacana daqui? É a paz, o sossego, é o ar puro lá do mar. É uma vida sossegada, sossegada. né? Sossegada. É. E aqui eu danço, forró rola em Brasília, tudo é longe, eu não tenho um carro. Aqui eu venho a pé, vou estar sozinha, meia-noite, duas horas, ninguém tá mexe. Tudo tá tudo olha, certo, olha que maravilha. Aqui eu vivo a vida, e lá. Que bora, bora. Tá insistindo bora. pra eu ir dançar? Forró, é. bora, mó. E eu vou, né? solzão do Centro-Oeste, aqui não tem tempo ruim, literalmente. A gente está chegando aqui agora para conhecer outra cachoeira. São várias. Dá para ficar, acho que um mês aqui conhecendo a cachoeira. A gente vai na São Bento. Para entrar aqui na fazenda São Bento, onde tem a cachoeira, a gente pagou 20 reais e recebeu. Essa é pulseirinha. E chegamos. Esse aqui é um dos maiores poços aqui. Olha que coisa linda. Que eu descobri nessa viagem? Um, existe uma infinidade de lugares para conhecer por aqui. Uma viagem de um final de semana, por exemplo, não dá, ou seja, pretendo voltar. Tem muito mais a ser explorado aqui na Chapada dos Veadeiros. Outra coisa é que é um programa para a família inteira, várias famílias a gente encontrou por aqui, crianças de todas as idades, das menorzinhas. Olha aí, estou falando então, pode trazer seus filhos, porque eles vão adorar estar tá aqui, ó, em contato com essa natureza toda. E não vai esquecer as recomendações para vir para cá. Tudo muito simples. Protetor solar, roupas leves para o dia, biquíni, maiô, tênis, muito importante para as trilhas. Não dá para fazer de chinelo, a maioria delas repelente e além disso também se você vier agora nessa época de inverno pra cá, nesse tempo maravilhoso, não esquece de trazer roupa pro frio que faz a noite. Você estar se perguntando, né? Como é que são essas trilhas aí para essas cachoeiras todas tal? Olha, tem para todos os níveis. Tem algumas cachoeiras que você chega andando 200 metros, outras que você chega andando 6 quilômetros, 9 quilômetros. Enfim, tem para todos os gostos, para todas as idades e tipos de resistência. É só você escolher. Realmente, opção não falta. época assim de meio de ano, inverno no país, é uma das melhores para visitar a Chapada dos Veadeiros. O céu tá sempre assim, risco de chuva quase zero, é a época da seca e as cachoeiras cheias d'água, especialmente no começo da temporada. É uma ótima dica.